Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Matheus e hoje eu vim tá deixando meu depoimento aqui sobre o, o MaxPol, gente. Um, um estimulante sexual aí que chegou ajudando a vida de várias pessoas aí. E eu vim tá trazendo meu depoimento pra vocês hoje. Aí. Eu comecei a usar esse produto faz mais ou menos um, um mês. E já deu um resultado excelente, viu galera? É, antigamente eu não botava muita fé nesse negócio de 100% natural, esse, barabar, esse negócio de estimulante, entendeu? Aí eu comprei para estar tá fazendo o um teste. Um, um primo meu me indicou um, o site oficial do produto. Aí eu entrei, dei uma olhada, aí eu comprei para fazer o teste, entendeu? Aí já tem um mês que eu estou usando aí, e esse produto vem, vem dado. Um resultado excelente para mim aí. Dar mais disposição, energia, entendeu? Aumentar a libido sexual aí, entendeu? para quem chega do, do serviço cansado aí. Quer dar um trato na patroa aí, né? Quem não pode dar mole também, entendeu? Esse produto vai estar tá ajudando você aí, galera, entendeu? É. E outra coisa que eu queria falar com vocês aí. para vocês tomar cuidado porque tem site aí que tá vendendo ele falso como Mercado Livre OLX entendeu? bem abaixo do preço aí a pessoa vai compra e fala que o produto não funciona aí eu vim tá indicando para vocês também um site oficial onde que eu fiz a compra que é 100% confiável tem um selo o um selo de satisfação 100% garantida entendeu tem várias dicas lá para como você tomar tem muita coisa boa no site lá. Eu vou estar tá deixando o link aqui na descrição falando a respeito sobre esse produto aí Maxpol que chegou no Brasil revolucionando aí a vida de várias pessoas aí que querem estar tá dando uma melhorada em no seu desempenho sexual, aí, entendeu?